Olá, tudo bem? Aqui é o René Ricardo do trabalhaemcasaganhando.com.br É o canal que você está vendo esse vídeo aqui eu quero te agradecer desde já a sua audiência, tá? E se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo que ele é muito importante para é, colocar o canal à frente, tá bom? É, eu quero agradecer, principalmente algumas pessoas que gostaram do meu vídeo anterior, tá? E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o que vender, tá? É, muita gente tem dúvida sobre o que vender, tá? Parece uma coisa é, banal, tá? Sobre o que vender, mas é, você pode usar a internet para vender produtos digitais ou produtos físicos, tá? Eu vou começar pelo produtos digitais. Se você não sabe o que são produtos digitais, são produtos é, como tais como palestras, vídeos, cursos é, sites, de, sites de membros, onde você compra ali uma inscrição, certo? Isso são produtos digitais. E produtos físicos são produtos que nós conhecemos do dia a dia: um fogão, a geladeira, é, um guarda-roupa, é, um carro. Esses são produtos físicos. Agora, o que vai definir é, melhor se, o qual você deve trabalhar é aquilo que você tem mais afinidade, tá certo? É, eu assim, monetariamente, eu diria que o produto digital é muito melhor, né, porque você vai trabalhar ele com, você só vai promover ele, certo, através de vídeos e blogs, blog, é, através do e-mail marketing, ou através de áudio, e aí, você só vai ganhar a comissão daquele produto, através da Hotmart, da Eduzz, né, e é, da Monetize, tá ok, é, Basicamente funciona assim, você vai fazer um blog ou fazer uh, um vídeo, tá eu aconselho mais que você trabalhe com vídeo por ser mais rápido, mais prático, certo? Ou você pode trabalhar também com screencast ou áudios também que são bastante interessantes. Você vai promover esse produto, certo? Uh, se você tiver algum dinheiro para investir em campanhas, campanhas de... Uh, de Facebook ou do Bing também seria interessante que você o faça certo e aí você vai trabalhando o produto vai promovendo ele certo quando cai a venda é, você vai ganhar comissão certo você não entrega nada é, quem vai entregar vai ser o produtor ou o site que está promovendo aquele produto certo através de links então é uma coisa muito mais simples tá já o produto físico é, muito provavelmente você, se for alguma, com algum tipo de eletrodoméstico, alguma coisa assim provavelmente deve ser de alguma loja de magazine, certo, então você vai ter que fazer aquela venda quando o produto for entregue ou a venda for aprovada, então você é, vai ganhar a comissão é, por internet, eu diria que o produto digital é um pouco melhor de você vender do que o produto físico tá Agora, o produto físico, é, realmente, é, através de sites de lojas, Magazine Luiza, onde você pode se tornar um afiliado, certo? Também, você pode trabalhar e fazer campanhas, através do Facebook, é do Bing, ou até mesmo através do YouTube, certo? Utilizando as mídias para poder fazer tráfego, e com isso, vender os produtos, tá? Mas, infinitamente, o produto digital é um pouco melhor de você trabalhar, justamente por essa facilidade, de é, trabalho em cima de, de, você não vai ter que entregar nada, simplesmente, o seu, seu trabalho é promover, colocar o link, e as pessoas vão clicar e comprar o seu produto, ou não, e a comissão cai certinho, fica lá acumulado no Hotmart, no Monte... da né? ou, é, na Monetize, ou na Educe, tá bom? Então, essa é a diferente, diferença, então você tem que ver o que vender, né? no caso, se você for um vendedor nato, como eu, né? Eu prefiro a venda de rua, tá? Que é muito mais fácil, aonde eu tenho um produto e eu visito os clientes, certo? É, e com a visita, visita semanal ou é, ou de, de a cada duas semanas, né? Dependendo do produto que você tenha você pode visitando o seu cliente, o olho no olho, a venda fica muito melhor, tá? Isso para um produto físico. No caso do do, do digital você pode trabalhar ele através de vídeo, como este por exemplo, certo, onde você tem, é, você pode explicar características do produto, certo, os benefícios e fazer o fechamento da venda, certo, isso se você for um vendedor nato como eu, se acaso você não for o um vendedor, então eu aconselho que você possa fazer algum curso de vendas, né, para que você possa se aprimorar no assunto, tá ok, eu vou deixar aqui embaixo um link é, do curso Fórmula Negócio Online, tá? Que é um curso excelente do Alex Vargas, um dos melhores cursos é, sobre marketing digital, onde, você vai, onde ele vai te ensinar passo a passo como que você pode trabalhar é, o marketing digital com qualidade, né? E vendendo produtos digitais ou não, tá ok? Então, se você gostou do vídeo, dá uma clicada aqui embaixo no gostei e... Clique no, no botão, aqui no link logo aqui abaixo, para que você possa conhecer o curso Fórmula Negócio Online. Tá bom? Um forte abraço e até mais.